Oi! E aí? Beleza? Legal. Será que o pessoal repara que toda vez que eu estou uma roupa? Deve estar tá um cheiro bom, né? Mas eu sou cheirosinho, viu? Então, bom, levamos hein? esse carro aqui ontem no dinamômetro pra gravar. Pra passar no Dino. E a gente resolveu fazer um, um videozinho na hora lá. E nem gravou abertura, nada. Então, só fazendo uma aberturinha. E aí vocês vão ficar com o vídeo. Carrinho do amigo da gente aqui da cidade. Levamos pra fazer o acerto lá com o Portuga. Ficou, Hum, chora no golzão Mostra aí, amor, o golzinho É um Gol GL Deve ser 9.4, eu acho essa coisa aqui, 9.3, 9.4 Mostra o painelzinho Arranca o volante aqui pro pessoal ver Não Olha, esse painel é um charme, mano Será que acende aqui? Tem que ligar a chave geral ali, mano. Vira a chave geral, ó chave... <risos> Olha o painelzinho Olha que linda. Tá aceso ou não? Deixa eu ver Deve tá cedo, tá cedo, tá é que tá de dia. Ó, acendi. Lindo, né? Vou apagar, apaguei. Acendi. Show. Ele tem 200 mil cores. É muito bonitinho esse painel. Muito. 200 mil? Caramba. É, ó. 450, FT450. No ó. vídeo a gente vai. Você mostra algumas coisinhas de dentro, né, amor? É. Top. Toma aí. Ó. Isso, mano. Então é isso. Mostra aí o que o mais lindo tipo de tudo. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o vídeo. Beijo. Fica com Deus. Olha a mascadinha, Né? Aí, agora é só... Vamos passar o bicho aí para ver o que dá, né? Marque que ó. Se o miolo aguente aí, né? Vai dar uns 250, 270 pra lá, eu acho. É? Acha, ah, eu acho que vai dar um pouquinho mais, o que hein? Que vocês acham aí? Deixa aí no comentário quantos cavalos vai dar antes de passar no dino. <risos> né, irmão? <mano? risos> Vamos tentar gravar um pouquinho aí pra vocês verem. Mostra o carro, mano. mostra o carro. Ah, o computador já tá aqui dentro. E aí, como é que funciona? E a galera tem dúvida como é que funciona o dinamômetro, né? Amarra o bicho Pode aí ser. e aí vai medir a potência. It's okay. a Oi? Oi. Então, pessoal, quero mostrar para falar um pouquinho para o Portuga aqui, para ele explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse negócio de dinamômetro, eu também não sei muito bem. Portuga, por que que teve hora ali que deu mais potência, menos potência? O que que você tava acertando no carro ali? Você tava acertando a... comando, né? Enquadramento de comando. Ele tava com muita potência, mas só de alta. Como o carro não tem pistão em biela, não é interessante. A gente fez uma curva melhor de baixa. O carro fica mais gostosinho Fica de... mais forte de baixo. E quanto de pressão que, que veio no carro aí? Um quilo. Um quilo de pressão no miolo original, hein, pessoal? Olha só pra você ver. Então, pro pessoal que quiser fazer um acerto com você, como é que faz? Te, te procura no, nas redes sociais, Instagram? Vai chamar lá. Então, entra em contato. Onde que fica a oficina, favor? Lá na próxima com o PC, pode ter o um telefone fixo lá. 11, da oficina. É, né? 15626-280. Pronto. Então quem quiser fazer um certinho no carro aí, é só chamar o professor que ele resolve seu problema. Fechou? É isso. Tamo junto. O famoso Ademir, que eu falei para vocês no caminho <risos> Ele é o dono do dinamômetro aqui, Dinos Race Se você quiser passar o carrinho aí no dinamômetro oh. Aferir a potência só Se quiser passar só para fazer vídeo, tirar foto Né, Ademir? Deixa o telefone Sim. aí pro pessoal É, então, aqui a gente tá fazendo da seguinte forma Se for pra acerto é, eu cobro 150 reais a hora Se for só pra medir Só pra saber o quanto tem de potência Eu consigo fazer 100 reais pra vocês Promoção carinha, carinha, Promoção Amarra o carro aí Senta o bambu só pra ver não. quantos pra cavalos tem Pra seus amigos fazer a competição também Né não? O Orra. endereço, endereço tá, no, tá no Google Também, acha fácil Nós estamos na, em São Bernardo Na Francisco Vicente Tainer 701 horário de funcionamento é das nove às nove da noite aí ó chama eles quiser marcar o horário, um horário eu... né quando uhum. tem um WhatsApp que é o nove sete e tem qualquer coisa só mandar um Zap para mim a gente vai agendando e fica à vontade. Show. Tá aberto aí para quem quiser, quiser fazer um Gino Day também. Ai que top, com os amigos. com da risada, nós, nós né? Se as pessoas a gente até faz um melhor aí para a turma. Aí, quer fazer um churrasquinho aí. Oh que top. Voltar, ali, super top e o café dele é o ele só, o café dele só perde pro café do meu pai porque O café dele é bom A gente chegou aqui já <risos> com, cheirinho tá café, café, né? com cheirinho de café Com cheirinho de café Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado, Ademir Não pode pegar na mão mais, né, pé. Então obrigado, viu, pessoal? Fiquem com Deus, viu? espero que tenha gostado do vídeo Então, é só dar uma dica muito. É dica não, né? Continuidade, vai não é Eu ia falar uma palavra bonita, só que eu esqueci esse carro é um AP, apesão, né, meu camarada? Ha, melhor motor do mundo. AP 1.8 Miolo Original. E? É o quê? Miolo é o quê, rapaz? Original. É AP, né, filho? Não tem nem conversa. Chupa, projeto de garagem. <risos> e AP 1.8 Miolo Original. Não tem nada esse carro. Cabeçote original. Motor original. Nada. Só tem um. Coletorzão pleno lá, cheio das 9 horas. O carro é bem montadinho, é top. Tá bom? Surpreendam-se aí com o que o carro tem.